Antes de iniciar as corridas aqui, eu vou fazer o seguinte: deixa eu só desconectar, que eu vou configurar o aplicativo que provavelmente ele não está configurado. Então vamos configurar aqui, ó. Vamos colocar para ele fazer. Ah, tudo pelo Waze, né? App de navegação. Vamos colocar aqui. É, cadê? Lembrar o navegador escolhido, eu quero que seja sempre o. Ah, não tem o Waze instalado nesse celular, ah, então vamos de Maps mesmo. Mas, contanto que não seja a navegação do aplicativo, que é uma bosta. Então vamos lá, ligar o navegador automaticamente, que eu gosto que eles. Não, vamos deixar sem assim, ligar automaticamente. Acho que eu clico na tela. método de pagamento, eu só vou aceitar crédito no aplicativo, porque aí fica mais fácil, mais seguro para minha pessoa né, não pegar esse tal de covid-19 de novo então vamos lá e vamos conectar, vamos confirmar aqui como é que tá a dinâmica da região, opa, tá 1.5 aqui na região, então vamos conectar e vamos ganhar dinheiro já vou deixar aqui do lado, opa, já até tocou uma Olha lá, a 1.2 1.2, tá indo lá pra carmosina, vamos lá Olha lá, é maravilhoso Porque é assim, ó É uma corrida atrás da outra E é só estouro, neguinho Então vamos lá Uma senhorinha, vamos pegar a senhorinha aqui. Bianca. Mãe dia, Lucas. Isso? É a mãe da Bianca, tá? Aqui tá bom, sem problema. Pode ser. Toda. Cheguei no embarque. Prazer, viu qual que é o seu nome por gentileza? Maricélia. Maricélia. Perfeito. Vou iniciar aqui a corrida, mas sinta-se à vontade, viu? A gente vai lá, deixa eu confirmar o endereço. Tá Santa Marcelina. Santa Marcelina, sim. né? Isso. É só dar retorno aqui, né? Ou tem que... Não, pode dar retorno, sim. Tem alguns que falam que não pode mais, ó. Ah, mas aqui... É só esperar os carros passar que a gente dá o retorno. É. <risos> Quando você subiu como que tá? Tá normal? Porque às vezes tem... Tá normal. Subir, tá? tá normalzinho. Não tem problema nenhum ali de trânsito. Tem dia que tá parado, né? Tudo travado. Nossa, tem que isso aqui tá praticamente daqui da esquina até lá embaixo, é. Eu moro ali do lado de Santa Marcelina, eu conheço essa região aqui. Ah. A minha esposa tem um salão de cabeleireiro aqui na Tamoi. então aqui eu tô em casa praticamente. Ai, tô, tô é, meio aqui para conseguir colocar o cinto, porque com a mão só tá e... difícil. Na verdade ele tá bem no cantinho do de você. É, então, mas é que eu não tô conseguindo ficar. Puxa é uma mão difícil, né? É, tá a mão só, tá um pouquinho complicado, de a Vixe. eu não sei se fosse salvo. Ixi. Mas eu acho que parece que o, é, o 99, o Uber tá até tá um pouquinho demorado, né? Para os primeiros não então, o que, que acontece? Dezembro é um mês que muita gente chama os aplicativos. Aí, no caso, muita gente chama os aplicativos, aí não tem tanto carro, porque tem algumas pessoas que devolveram os carros devido à pandemia, né? Que alugava carro, uhum. e tem pouco carro. Uhum. Infelizmente, é muita gente chamando para pouco carro na rua. Uhum. Aí acaba, sem assim, querer aumentando um pouco o valor da, da pouco, corrida, muito. porque tem pouco carro, aí dá aquele negócio de... Oferta e procura, né? Aí. Não consegui colocar no outro, mas tem é que colocar pelo menos... Já <risos> até calou Um pouco o pra... carro Olha, tem dia que isso aqui tá chegando na virada uhum. essa descida aqui é por isso que eu falei que tá de boa. Pra mim isso aqui não tá de boa, porque tem vezes que tá o então, cima. Esses dias mesmo eu tava indo sentido subindo. Uhum. E eu olhava assim, nossa, não dá pra acreditar isso tudo, caralho É ruim demais isso aqui. Demais, horrível aqui. Tem alguns motoristas que estão na volta né? Toda pra poder sair aqui, ó. Se tiver com trânsito, às vezes... Ah, é... aquela ruinha lá atrás, Isso, né? vai como se fosse pro cemitério. Uhum. Aí pega Aí depois, Pê. como se fosse pra Jacupêssego, aí entra e sai aqui. Só que depende, assim, às vezes, sai aqui, depende de onde você vai, a melhor já entrar na Jacupêssego direto, né? É verdade. Aí tem o um médico 10,40. Eu chegar lá Mas você tá muito tempo esperando já? Ah. Não, a gente já colocou e demorou um pouquinho uhum. Mas eu falei antes, até um tempo atrás eu podia rapidinho já Quase na porta a é, carro, né? É, às tava até na rua, então tinha até trânsito, né? Uhum. Verdade. Agora já não é mais assim Mas é só esse mês de dezembro só? É tem muita, é, muito... E ainda mais que essa, essa parte da pandemia, é que tem gente que ainda não tá saindo de casa mesmo, né? é muita, né? É, tem muita coisa que envolve. É pessoa que tá com medo de pegar coronavírus, é... O pior é que você a gente tá com medo, tem de gente não vai sair casa. Exato. É, né? <risos> deixa... Tem gente em casa está pegando. Exatamente, então, ainda mais tem, que... tem algum familiar que gosta de passear, tem, gente tem que perder o medo e ir. O meu marido, ele não parou de trabalhar até agora, continua trabalhando desde o começo da pandemia. Uhum. Ele trabalhou então... Uber? Não, ele trabalha lá no centro No centro, né? Ele trabalha lá perto da Cracolândia Ele é vendedor ou é Não, ele trabalha em ele trabalha nos Correios E aí, é ônibus, é metrô, às vezes é trem também uhum. Eu estava mostrando, falando para mim de manhã Que o trem estava tão cheio Falei, como que pode? Não tem condições Fala que não pode, que não tem uma distância de um metro e meio <risos> Que seja de um metro, que um metro, não tem, não tem, não tem nem... Não tem nem como, né? Nem 10 centímetros, às vezes, que as pessoas estão grudadas uma na outra Não tem nem como, ainda de São Paulo E aí não é adianta a gente gel, a gente passa o álcool gel Faz uma coisa, faz outra, faz tudo Teve pessoas aí que pegaram em casa, que deu, o parente foi visitar e passou. Acabou tá passando, né? Então, é uma coisa que é uma doença que ninguém sabe quem tem. É invisível, né? Porque não, não dá pra saber assim. Uhum. E aí fica complicado. Olha, é só, só Deus mesmo, chama por Deus, porque é o um único que pode livrar a gente. É o contrário. <risos> Exatamente. Não tem como. Mas pelo menos aqui no meu carro ninguém pega Porque assim que sai um passageiro, já sai do carro Passa é. um pouquinho ali pra limpar a, a região Eu não tô transmitindo hum. <risos> É bom porque a gente nunca, nunca vai saber quem, foi, né? quem, quem passou, quem tinha É né? complicado E tem uns que não tem sintomas nenhum Passa e depois que faz o teste que vai saber uhum. Eu tinha que fazer o teste é, Quarta-feira passada eu fui fazer, fazer a cirurgia uhum. na sexta-feira E aí tive que fazer o teste na carta Graças a Deus eu negativo Aí já na sexta-feira eu já fiz a cirurgia No sábado eu embora para casa Mas se tivesse feito a cirurgia mais cedo Provavelmente eu tinha vindo embora até na sexta uhum. Mas com esse negócio de cirurgia Até a parte da cirurgia também tava tudo... Demorado lá um monte de pacientes para fazer, parece que tava tá com funcionário, um monte de coisa até no hospital. Tá demorado as coisas né? então, <risos> e lá também já tá tendo vários casos. Várias pessoas já estão internadas internado. andar mesmo que eu fiquei, disse que tem uma parte que é a parte do pessoal do Aham uhum. mas eu falei, a gente não tem como, né? Eu tinha quebrei o braço, quer dizer, o, o punho, né? Quebrei o punho em setembro. Aí fez a cirurgia, colocou uma placa e seis pinos uhum. Mas aí comecei a fazer fisioterapia Não tava conseguindo dobrar a mão ainda Nossa Então o jeito que acho que ficou a placa Acabou a placa é, Não tava atrapalhando Aí o médico foi de novo fazer outra cirurgia uhum. para poder retirar Aí agora retirou Eu fiz na sexta-feira é, Antes de ontem Fui trocar o curativo, aí hoje tem que trocar de novo ah, Aí hoje eu vou aproveitar que eu tenho um médico já trocar E sexta-feira já tem um médico da cirurgia E aí já tem outro curativo para trocar de novo É convênio ou você também... Tá é rentou? convênio Porque se for depender do SUS estaria até hoje sem fazer a cirurgia Nossa, é complicado tem, <risos> tem alguns que até que dá uma sorte assim, dependendo do dia, né? Que acho que Deus põe a mão não vai uhum. Mas tem outros que fica esperando tem pessoas que ficam até meses tomando remédio, que é tem uma coisa aí que isso aí pode dar sequelas. É verdade. Porque demorou muito tempo para fazer. Uhum. Mas é, tem uns aí que querem mais saber de dinheiro, né? Lá, a roubaneira tá muito grande. Então, no... pra que, é que eles vão pensar nos outros se eles têm condições de né, os melhores médicos? Então uhum. é, não é um e Tem alguém passando fome, ou se tem alguém precisando de médico. Tá morrendo na fila por seus exames, o médico pede o exame, você vai conseguir fazer o exame um ano depois, quer o um exame que às vezes é uma coisa que é urgente, você não consegue Só fazer. Você consegue um ano depois. Quando vai fazer, tem alguns assim que, Aí... vai fazer o exame, a pessoa já, já morreu porque precisava fazer logo para saber o diagnóstico, alguma coisa, que remédio tomar e a pessoa não conseguiu esperar. Uhum. É muito complicado, Nossa. Às vezes era tipo um cistinho, aí é, passa o tempo e é vira um... Mínima, um canto. É, do dia de diagnóstico antecipar o, pelo menos para tomar o remédio, uhum. aí demorou tanto que a, a, acaba virando, acaba virando coisa pior. um problema bem maior, né? Uma dúvida, é, Maricélia, né? Você vai ficar em que entrada do Santos? Eu, eu vou ficar naquela parte que eu Cundê, sabe aquela parte que sobe, que é a entrada 1? Não, lá Isso, em cima, naquelas, né? Que é um... da rampa tá. lá. A pergunta, Porque eu sinto que tem várias entradas, é. né? É a primeira vez que eu fui eu, falei, eu não sabia como que era direito, o rapaz deu uma volta <risos> para chegar lá. Aí eu falei, não, eu aos poucos vai aprender. Tanto ah. eu como ele. <risos> ele também não sabia. Uhum. Nesses casos é até é bom pegar o que já conhece a região, né? Isso, é <risos> bom. Teve um outro que eu falei, meu Deus, que caminho é esse que o senhor tá fazendo? Mas aí depois até que conseguiu chegar logo, uhum. muito tempo. Mas um não sabe, Ai, será que dá para entrar aqui? Será que. Aí eu falei, nossa, vai ser complicado isso daí. Porque se assim, nem ele sabia, nem eu. Aí cumprido. E às vezes você ir pelo GPS, o GPS tem horas que ele está um caminho, todos, né? né? Que dá muita volta Você tem a opção de você fazer um caminho mais rápido. Uhum. Que nem aqui, Itaquera, Coab, essas regiões tudo é que eu conheço, Natural Vinho. Uhum. Agora se me joga lá para o centro, ah, aí é só já de Você muito longe assim? Ah, eu já fui até para outra cidade já. Nossa, <risos> ainda agora, né? Com essa parte aí da pandemia, já fica mais complicado, né? O aplicativo vai nos levando, até Mas a gente falar, ah, chega, deixa eu colocar destino para casa. <risos> <risos> aí vai é me levando com casa. Esse ano foi um pouquinho complicado, né? Coisas que a gente não esperava. Uhum. Mas tem que confiar em Deus, porque é o único que pode Exatamente. ajudar a gente em alguma coisa. Com certeza. Que nós vamos passar, né? Já tá chegando o fim. Sério, o fim tá Olha, hoje já é dia 16 de dezembro, daqui a pouco semana que vem já Natal, todas as coisas E então... o ano passa tão rápido, né? É, então. <risos> é. comprar um telão de novo. 2021, Natal de novo. É. Mas graças a Deus, a gente não, não pode reclamar muito não porque, Quer dizer, reclamar que sempre reclama, né? Que não tem jeito é, O brasileiro nasceu para reclamar, é, né? pode, ver a gente que não pode reclamar que muito A gente já nasceu muito. chorando, né? É chorando de reclamar <risos> Não pode reclamar muito, tem que agradecer Porque quantos foram e não voltaram, né? Exatamente continua ainda, porque até resolver passar tudo isso aí mesmo, tá. essa, essa pandemia acabar, vai morrer alguns aí. E Um monte de gente tá, você vê agora, agora tá é, estourando, não. pipocando, e passando tá, o que Agora, assim, o pessoal sair de casa, às vezes assim, acharam que não precisava mais, os cuidados, alguma coisa uhum. assim, e aí piorou mesmo, vê que tem muita gente agora. Agora ficou pouco assim, calado. <risos> não, mas falaram, né, que já ia ter a segunda leva, daqui a pouco a piscineira, sei lá. Como... Uh -huh. Você vai ficar aqui? Isso. Ah, não é aquele lá de cima, não? Não, é aqui. Pensei que era do convênio lá em cima. Posso parar aqui? Ou você é quer que eu entre lá dentro? É que eu pensei que era aquela de cima do convênio. Deixa eu ver se esse parar aqui, disso. Essa aqui é a entrada lá. Se parar de subir carro dá uma resina Tem um ali que acho que vai não sei se vai entrar, porque só está pensando se entra, né? E acho que parece que eles mudaram a entrada ali. Eu não, não sei, sabe, se entra entrando, ali. eu tava entrando do lado de cá. Mas é mesmo, acho que, que, que tá agora... fechado, ó. Porque eu entro naquele lado onde vai aquele carro ao contrário, né? Então, é no lado desse, desse carro prato aqui que tá descendo, mas.. Eu acho que é melhor descer aqui mesmo e subir. Porque aí pelo jeito ele vai demorar. Acho que deve ter, ou ele deve ter ao contrário, ou eles fecharam isso aí só é, pra... Alguma coisa aconteceu. Né? <risos> então perfeito, eu vou tá finalizar bom, então, aqui a obrigada. corrida. Obrigada, Deus abençoe. Obrigado, tá? viu Maricela? Desculpa qualquer coisa. Imagina, Foi um e o, ótimo. Um bom final de semana pra você, tá? você também, viu, Maricela? Que a sua família, você fique livre dessa doença ah, Amém, graças a Deus. <risos> né? Com certeza. Tchau, tchau, um ótimo dia. Né? isso aí, finalizamos uma corrida, deu 9,70 que vocês estão acompanhando aí, vamos clicar continuar correndo, né, vamos ver se aparece mais alguma, meu, tá quente, acho que eu vou rodar com o ar-condicionado ligado, porque olha, o menino tá quente, hoje o dia tá escaldando, até agora, mas o mapa está de dinâmica ali embaixo, mas é o seguinte, eu só vou sair do lugar e eu vou em um ponto aqui que eu tenho certeza que vai tocar.